Eu tenho um terreno e quero construir, minha renda é de 1130 reais. Consigo é, é, financiamento? Quanto eu preciso dar de entrada? Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui com vocês. Para você que não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel. O vídeo de hoje vai ser meio vlog, tá? É um vídeo mais pra gente trocar uma ideia aqui, conversar, porque como eu falei, eu sempre dou uma passada assim lá no meu canal, dou uma olhada em todas as perguntas. Eu não consigo responder 3 mil perguntas, porque daí eu tenho que responder, tenho que ser cordial, olá, fulano, né? Eu não consigo falar com todo mundo, mas eu passo uma leitura. E com essa leitura, alguns eu vou respondendo, porque eu vejo que são casos muito críticos e as pessoas vão se é, ter problemas, vamos dizer assim, né? Então, o assunto do vídeo de hoje é porque muitas pessoas... Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre isso, mas muitas pessoas têm a dificuldade. E a dificuldade não, é não tem a informação que é justo, não, não são obrigados a ter esta informação. Nós estamos aqui justamente para prestar esse serviço é, e mostrar como funciona. E a dúvida de muitas pessoas, é um vídeo campeão aqui no canal, é quanto eu preciso dar de entrada? Eu tenho um terreno e quero construir, minha renda é de 1130 reais consigo é, é, financiamento? Outros, ah, eu tenho essa dúvida também, a é, minha renda é de 1.500 e eu tenho eu consigo um financiamento? Ou eu consigo comprar um terreno e financiar? Ou eu só consigo financiar? Então, o que, que eu quero fazer aqui no vídeo? Eu quero mostrar para vocês como funciona a liberação do crédito como funciona porque cada um tem uma renda você tá me assistindo agora você tem uma renda de mil outro vai ter uma renda de 1.150 outro vai ter uma renda de 2.000 outro vai ter uma renda de 5.000 mas a essência da informação de como conseguir é a mesma para todas as rendas necessárias O que vai mudar vai ser a liberação de crédito então deixa eu te mostrar como isso funciona na prática se você tem uma renda de mil mil reais vamos arredondar aqui para facilitar a dúvida é a seguinte consigo financiar com mil reais uma casa consegue depende da entrada e depende de o que você vai querer financiar você não consegue por exemplo com uma renda de mil reais um exemplo financiar um imóvel de por exemplo 500 mil reais 300 mil reais, 200 mil reais, não consegue. Como é que você vai saber o que você consegue com sua renda de mil reais? A primeira coisa básica que todo mundo precisa saber é que os bancos, eles, eles só emprestam dinheiro para financiamento se não estiver comprometido toda a sua renda e também dentro de um limite. A sua renda, ela só pode ser comprometida para financiamento habitacional de 30%. Assim, se eu pegar mil reais aqui, mil reais e colocar lá 30%, ele vai me dar 300 reais, certo? Na calculadora, como eu estava explicando, se você pegar lá mil reais vezes 30, né, que você vai bater e 100 divide, vai te dar a mesma coisa, só que na calculadora é assim, mil reais vezes 30 divididos por 100, que vai te dar esses mesmos mil reais. Então, se você tem um, um, um salário de R$ reais para você saber quanto você consegue comprometer na parcela, que daí você já vai saber quanto que você vai conseguir de financiamento, você vai pegar lá R$ reais que é a tua renda, vezes 30, dividido por 100, vai te dar um, um valor. Aquele valor que você conseguir ali é o valor da tua primeira prestação, ou seja, é o limite, não é o valor da primeira prestação, é o limite. Dali para baixo, ou seja, se deu lá 300 reais, a sua prestação não pode ultrapassar 300 reais, tá? Então ela pode dar 200, então isso limita o valor que você vai conseguir de empréstimo. Como é que eu vou saber quanto que vai ser liberado de financiamento? Aí, obviamente, nós vamos ter que fazer simulação para poder chegar até essa primeira parcela. Por exemplo, vamos voltar lá no cálculo de mil reais de empréstimo, que você sabe que 30% da 300 reais. Vamos supor que eu tenho mil reais, tenho terreno, como algumas pessoas me perguntaram, e quero fazer uma construção. Quanto que eu consigo de financiamento? Bom, levando em consideração que eu não posso ultrapassar 300 reais, eu vou conseguir quanto? Será que eu consigo 30 mil reais? 30... É, de empréstimo no banco? Vamos lá, se eu pegar 30 mil reais... 30 mil reais emprestado para um financiamento habitacional, vamos dizer, para construção, perdão, para outras pessoas não me criticarem. Para construção, se eu fizer um cálculo aqui jogando com juros de. Vou jogar um juros médio, tá? Não vou fazer nem o básico e nem o alto. Vou colocar um juros de 8% ao ano. Com 8% ao ano, dá, em... dá por mês 0,67 em 30 anos. Estou jogando base 30 anos. Em 30 anos. Vou gerar aqui meu FV, meu MT, na minha prestação é, pela tabela saque, de 280. Dá para ver? 284, 285 reais. Consigo um empréstimo de 30 mil reais, Guimarães, me com essa taxa de juros? Consegue! Porque não está passando. Agora, se com 30 mil reais você vai conseguir construir o seu imóvel, eu não sei, porque você só tem uma renda de mil reais. Guimarães, eu tenho uma renda de 2.850. Nós vamos fazer o mesmo cálculo. 2.850... 30%, 855 é o valor da minha prestação. Ou seja, não posso ultrapassar de 800, 855. Então eu vou fazer o seguinte. Então deixa eu ver se eu consigo pegar uns 80 mil. Consigo, porque está dentro do meu limite dos 30%. Então para você saber quanto você vai conseguir financiar e não ter aquela dúvida de será que eu vou conseguir financiar, você vai pegar a sua renda e você vai fazer o que Vai tirar os 30% para saber o teu limite. A tua prestação, ela não pode ultrapassar esse limite de 30%. E aí você vai fazendo a simulação. Obviamente que você não, não vai saber, ou se você sabe, parabéns. Mas você consegue não precisa utilizar uma calculadora como essa para poder saber a simulação. Você consegue entrar e assistir os vídeos que eu já fiz sobre a simulador né? Como utilizar o simulador. Vou deixar ele passando, acho que aqui em cima, vai estar passando aqui em cima para você. Para você colocar os valores e saber realmente quanto que você financia, quanto que você vai conseguir financiar. Desta forma, você vai saber se você realmente consegue financiar e comprar e construir ou qualquer coisa que você deseja fazer aí é, para melhorar aí a sua vida, é, os seus sonhos, né? Compra do imóvel, financiamento e qualquer coisa que você queira fazer, tá bom? Eu espero ter ajudado você. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!